Bom dia família, beleza? Hoje é sábado, hoje é mais um dia Eu sou o Fernando Gurt, se você não me conhece Sou o dono desse canal maravilhoso que tá crescendo tão rápido Bom, hoje é sábado, acabei de acordar Eu vim fazer um bagulhozinho, eu vim no posto Enchei o pneu da, da bike Porque minha magrela vai embora, mano, olha só Minha magrela vai embora, mano Caraca, velho Que dó, mano, eu tenho que vender a bagaça Mas eu vou te explicar o motivo Nuném e a gente se encontra no mercado mais uma vez. Pai. Então, mano, é o seguinte: eu parei de Pai. falar porque tava Pai, no trabalho. Farinha, ai viu, quero sujar um monte de farinha. A gente tá batendo a farinha. Encontramos no mercado de novo, mais uma vez. O que que pega, mano? Já, já, já. A farinha, velho bater batendo a farinha, mano? Porque é o seguinte, mano. Eu tava cabiscreta, falei que ia explicar a situação, oi. acabou que não foi. Não expliquei nada, mas eu vou explicar direitinho pra você oi. o motivo que eu vendi. <risos> o motivo que eu vendi, beleza? Então, calma aí. Esse mercado tá lotado, mas assim que der, eu vou pegar um tempinho e vou fazer o vídeo. A também tá fazendo compra. O vai tá batendo a farinha, mostra a mão pra mãe. Mostra a mão para a mãe. Aí Amanda, olha a mão cena dele. Mostra a cena da arte. Folgado. Ai, Isso é muito cara. folgado. Segura que eu vou virar. Peraí. Bom família, eu sei, hoje é outro dia. É, de novo, mais uma vez eu não consegui gravar no mercado. Tava muito cheio as pessoas não se sentem bem. É, quando eu tento fazer um vídeo ou alguma coisa. Então, para mim não tomar xingão ou algo do tipo, de ninguém, eu acabo parando de fazer o vídeo. Então infelizmente eu tive que parar naquele momento que eu tava falando, brincando lá com o Enzo Conversando com ele Eu tive que parar por ali, infelizmente não deu pra fazer mais nada Bom, agora é o seguinte, a gente vai conversar um pouco melhor Por que que eu levei a bicicleta pra trocar? Mano, desde quando eu abri esse canal eu investi nele totalmente, tá? Eu não vivo desse canal porque eu não ganho nada Primeiro porque eu não tenho monetização no meu canal E segundo porque eu nem sei como é que funciona o ganho de, de Youtube mas assim, eu, eu tenho uma eu, que nem eu falei no outro vídeo, eu sinto que vai dar certo, mas eu não tenho certeza que vai dar certo. Então o que, que acontece, mano? Eu vendi minha bicicleta pra poder fazer um investimento. O investimento que eu peguei pra fazer é uma lente nova pra câmera que eu uso aqui. Agora você vai querer saber por que, que eu troquei a lente, por que se essa daqui tá boa, se essa. Então, boa, ela tá. Mas tem um porém. Eu tô fazendo um curso e esse curso me ensinou que o que eu realmente preciso. Pra poder melhorar isso, tá? Essa lente aqui é uma lente ótima, não tenho o que falar, comprei ela, não me arrependo, mas infelizmente se eu soubesse que era uma lente escura, eu não teria feito essa compra. O que, que é uma lente escura? Tá ligado quando você coloca no seu celular, que você tá num ambiente meio escuro, ela dá uma clareada. O que acontece? Só que se você perceber, ela dá essa clareada, ele fica tipo uns pinguinhos assim, tá ligado? Tipo um granulado na imagem. Esse granulado na imagem, eu não quero que fica granulado, então o que, que acontece? Minha lente é escura, eu aumento, aí a gente chama de ISO, que é o que quanto maior a ISO, mais granulado dá, porque ela força a imagem, então a gente aumenta a ISO para poder clarear o vídeo e ficar um pouco melhor. Só que, causa aquele dano na imagem. fica quente o bagulho, tá com de queimada aquele bagulho. E aí mano, eu tô no trabalho, acabou de chegar uma parada pra mim que eu tô um pouco ansioso pra abrir, eu comprei um pouco pra melhorar esse, essa imagem, essa qualidade do canal. Ainda não testei. Chegou aqui, eu vou pedir pros meus amigos me ajudar a abrir a caixa. Eu não manjo muito bem dela, eu só sei mais ou menos como é que ela funciona. Beleza? Então é, é o seguinte, mano, eu vou pedir pro meu amigo segurar aqui. Enquanto eu vou abrir essa caixa e vou... Mano, vou mostrar pra você o que que é. Beleza? Então, mano, é o seguinte, ó. A caixa é bem grande, tá ligado? Eu ainda não abri ela. É, eu vou abrir agora e vamos ver, mano. Vamos ver também se não tem uma pedra dentro da caixa, né? Porque... A gente abre super cuidadoso. Tomara que seja o que realmente é. vendo na cabeça da gama, não pode ser um tijolo. <risos> Tomara que seja o que realmente é. Que bom tijolo tá na merda. Não, não, no Mercado Livre não tem muito isso não, mano. Eu tinha que você. Comprar. Mas toma que vinha antigamente. Era pelo Mercado Livre, não era? É tudo. Tava vindo pro tijolo? Não, mas só que é o seguinte, aí você não tem, você não perde porque só você iniciar uma reclamação o cara, o cara não recebe. O cara não vai ganhar nada. Primeiro, vem sacolas e sacolas. E isso. Tem muita coisa, ó. Sacolas. Sacolas e sacolas. É bom, né? Vai ter coisa pra guardar aí, né? Uma lentinha foda. Mano, tá tudo embaralhado isso aqui, velho. Surprise, motherfucker! que Nossa, ela é, ela é muito oh, nova. Ó, aí coloca aquela luz. Né? Bom, mano, essa é uma lente. Uma lente nova. Ela não é nova, ela é usada, porque isso é uma lente muito cara. Nova que eu considero, assim, nova pra mim. Que eu tô conquistando agora. Mas, mano, ela é muito bonita. O tamanho do, da parte. Você lembra da minha? É, a é Tá vendo isso daqui, ó? Tá descarregado. Isso daqui, velho, é o que faz uma diferença enorme na lente. Mano, na moral. Nossa, ela é maior aqui, que a ó. Outra. Sim, ela é maior a abertura dela. O que acontece, mano? Por que, que eu comprei essa lente? Essa lente que você tá assistindo, eu tô bem próximo da câmera, então, tipo, ela é muito grande. Ela tem um espaço imenso aqui. E. Só que eu... qual que é a diferença entre essa daqui e essa? Essa também tem a mesma função de espaço que essa daí tem. Só que essa daqui ela é mais clara, o que, que significa mais claro? Esse ambiente que eu tô aqui ele não tem muita iluminação, tá ligado? Então ela torna o meu vídeo mais escuro, eu tenho que aumentar a ISO e aí começa a formar uns granulados na lente. Já essa câmera, essa lente aqui, mano, ela tem 2.8 de abertura é, desde 11mm aos 16mm. Ou seja, ela vai ter uma, uma abertura clara independente de se eu quiser aproximar ou não, tá ligado? E o legal disso daqui é que ela causa um pouquinho de desfoque também no fundo. Onde você tem toda essa imagem aqui, tudo bem nítido. Essa lente aqui ela faz diferente, ela dá uma desfocada, então eu vou. mano, eu vou testar ela aqui, eu vou colocar ela na minha câmera e ver como é que vai ficar, beleza? Então, espera aí. E aí, mano, beleza? Tô aqui mais uma vez, bom, vamos lá. Ponto positivo. Tô usando bem uma iso bem mais baixa. Quase o dobro menos do que eu tava usando na outra. Tá bonito aqui atrás o fundo, tá até razoável, ó. Tá bonitinho o Alex ali atrás, tá eu aqui. Ponto negativo que eu notei já de cara. É muito pesada pra andar com esse bagulho aqui na mão, segurando toda hora com o mesmo braço. Ele cansa e dói. Ou eu faço uma academia ou, irmão, continua assim. assim. É... Outra coisa, foco automático não é bom dessa câmera, mano. Ele fica fazendo um barulhinho e é meio irritante, tá ligado? Então isso incomoda um pouco. Mas fora isso, eu... mano, não tenho nem o que falar. Mas tá muito da hora, tá muito da hora. Então eu vou trabalhar aqui, finalizar o meu dia no trabalho. Aí em casa a gente conversa um pouco mais, beleza, mano? Então, até daqui a pouco. Bom, então é isso, mano. No resumo de tudo, você viu, eu testei, eu fiz isso, eu fiz, a... eu fiz algumas coisas ainda. Não fiz ainda o certo, não fiz o correto. Porque eu não entendo, cara, desculpa, eu não entendo de verdade ainda sobre filmagem, fotografia, essas paradas. A única coisa que eu posso falar é o seguinte, realmente, se você for usar ela num foco automático, ela vai te fazer barulho, ela vai te tra trazer um barulho, tá ligado? Ela tem uma qualidade boa? Eu acho que ela tem, cara, porque assim, ó, essa lente é uma 2.8, a que eu usava é uma 4.5, cara, ela é quase metade do que a outra era, então assim, tô insatisfeito? Não, não tô insatisfeito. Eu, a única coisa que me deixou chateado foi que eu não manjo muito em questão de mexer na, na lente ainda, mas eu tô aprendendo Eu acho que esse último vídeo do parque que você vê, você já vai notar uma diferença entre os outros Tudo bem que eu dei uma cagadinha na coloração da imagem porque eu ainda não manjo muito bem Mas querendo ou não, cara, aquilo foi uma filmagem à noite eu tenho certeza absoluta que tivesse sido com a minha outra lente antiga, ela tinha ficado muito escura e não ia ficar legal Mesmo assim, parecendo que tinha algumas coisas meio escuras, não tava eu, eu mexi lá e acabei errando e tal, mas eu falei, mano, é errando que se aprende Como eu falei, eu tô começando então, mano, eu quero começar junto com você Então é o seguinte, se você tá pensando em comprar uma toquina, você vai ter que pensar no seguinte fato ela, ela traz ruído pro vídeo Quando você deixa no foco automático Ela tem algumas Coisinhas Tipo Algumas partezinhas Assim do contraste Às vezes depende do lugar Sei lá Parece que ela dá uma, um Contorno Tá ligado? Azul Não sei te falar, mano Eu não sei se De repente minha leite veio Com problema Então se você Você conhece e manja Deixa aí no comentário Me fala como é que é Que que, né, mano Que que tô, Posso estar tá errando eu uso uma SL2 com uma toquina 1116. Cara, de verdade, eu tô gostando, mano, do kit. É uma lente barata? Não, não é uma lente barata. Não é mesmo, ela é cara. Porém, ela tem suas vantagens e desvantagens. Sabe quanto que eu ia pagar numa lente 2.8 com essa com essa com esse ângulo gigantesco que nem essa toquina tem? Mano, sinceramente é muito caro, velho. Ela é, sei lá, de seis mil reais pra lá por Quando é original da Canon E aí ela não vai fazer esse barulhinho Que nem eu tô comentando com você Aí você vem o caso, compensa Mano Muita gente compra Tá ligado? Muita gente compra tá Claro, não tanto assim Porque é uma lente boa É, só que é caro É caro, fi Então agora depois desse investimento Que eu fiz na câmera Eu vou acabar dando uma pausa investir em gastos aqui no canal e começar a investir na minha casa também porque eu já tomei uma bronca feia tá? mano, a Amanda brigou mas velho sinceramente eu não sei eu tô fissurado por vídeo velho eu gosto de vídeo eu tô começando a gostar de fazer isso tá ligado eu tô começando a tipo man, encaixar um pouquinho assim um pouquinho dos estilos né mano do meu estilo claro ainda falta muito eu ainda não sou quem eu realmente sou Tá ligado? Por trás da câmera Eu não sou aqui na frente Mas eu tô começando a ser, tá ligado? Então, mano, eu acho que se você tá gostando eu ainda vou melhorar muito Então, mano, fica aí, velho Fica aí, acompanha o canal Chama alguém também pra poder dar uma força, tá ligado? Mas calma, calma, vamos lá, vamos voltar o foco O foco aqui é a, é a lente, mano O foco é a lente Então, pera aí, rapidão Bum! Olha isso, mano Olha isso, calma, calma aí que eu vou arrumar Cara, eu tô muito mais distante, velho, eu tô muito Eu tô com a lente do kit, tá ligado? Essa é a lente do kit original, o que vem no padrão Ela tá na abertura dela mais baixa, tá ligado? A abertura dela mais baixa é 4, mano, 4 E tipo, pra você ter uma ideia, a outra é 2.8 Eu não mudei, é... Eu não mudei nada na câmera, configuração nem nada Tá na mesma ISO Eu coloquei aqui, mano, como eu tô no ambiente... Aparentemente aqui parece claro, mas é escuro, tá ligado? Tá no mais o de 800, mano Agora vamos lá Pum Outra questão sobre ela Olha o tamanho da bichona, velho Tá, você não tá entendendo, né? Calma aí que eu vou te explicar Meu amigo, tá vendo essa tampinha aqui, ó? Essa tampinha é a tampinha da lente que você tá vendo Ela é a da de onde, tá ligado? Não deixa entrar pó Meu amigo essa é a tampa da outra lente, mano. Maluco, é muito, muito grande. Olha isso, mano. Oh my God, é muito grande. Então, muito grande consequentemente, o que? Pesada. Então, tá outro fato, tá ligado, dessa, dessa lente aqui, é que ela é pesada, tá ligado? Ela não é uma lente leve. Então, mano, ela é, consequentemente, ela é pesada aqui a parte de trás dela é onde a gente fala que é o tamanho da abertura quanto maior essa parte aqui de trás mais clara essa lente é e mais nitidez a lente traz para o vídeo tá ligado essa lente aqui mano ela já vem com o parasol dela tá ligado mano é muito você não tem noção Isso é muito grande véio, muito grande eu vou fazer o vídeo no parque mano as pessoas ficam assim ó nossa teve uma vez que eu fui no mercado Aí eu só ouvi o pessoal de trás, nossa, por que esse cara tá segurando essa câmera aí? Aí a filha dele falou, ah, é youtuber, tipo, mano, caraca, tá ligado? Tipo assim, ainda não ninguém me conhece ainda, mas, cara, deve ser uma sensação da hora, tipo, a pessoa fala assim, caraca, é você? Sim, sou eu! Ah, eu não sei quem é você. Pois é, mas tá bom, vamos lá, vamos mudar, estamos saindo do foco de novo. Então, mano, é o seguinte, eu fiz um investimento... Eu tô gostando do investimento, eu tô usando ela. O alto foco dela é barulhento, infelizmente. Ela é pesada, mas a nitidez que ela traz para sua imagem é show de bola. Então, se você tá querendo fazer vlog, meu amigo, tá querendo trazer conteúdo legal de vlog, onde você consiga ter uma, um espaço maior. Eu tô, tipo, sei lá, mano, eu tô muito longe da câmera aqui. Aparentemente, é. é mano. E aí, consequentemente, você vai ter que ficar... Ó, oh, cara, ó, oh, na moral, olha meu, meu braço. Meu braço esticado, velho. Olha isso aqui, velho. É tipo, mano, sei lá. Vou tentar colocar mais pra cá. Mano, tá vendo meu braço? Cara, e olha aqui. Filhão, nem saí do lugar. Eu tô um pouco, muito mais longe do que isso. Eu vou me aproximar o tanto que eu me aproximo daquela ali pra aparecer isso daqui que você tá vendo agora. Eu posso ficar assim nessa lente que ela vai ficar show. Ela não vai me dar esse... Tá ligado? Esse ângulo pequeno, ela fica bem grande E é por isso que eu decidi comprar essa lente Essa lente 16... Vamos 16 toquinho 2.8, moleque Detalhe, ela é da Canon, mano Se você for procurar, se liga Porque tem as que são da Fuji, eu não sei se serve E tem essa que é da Canon Que ela é mais cara, obviamente Por ser da Canon A faixa de mercado dela, você vai pagar entre... 2.500 a 3.000 reais né, mano? mano, é caro Sim, também tem isso Ela é uma lente cara Mas ela é uma lente boa, tá bom? Então é isso, mano Eu... Pera aí Ufa, tô me sentindo mais em casa, mano Vamos lá Então, essa é a lente do kit Uma lente 1855 Que vem na Canon, não que seja ruim Ela é uma lente boa Mas ela não me traz a questão do que eu gosto Que é isso daqui, velho é esse espaço, mano, eu gosto muito desse espaço é... Isso me dá mais conforto, tá ligado? Não faz eu... Ela ficar tão... Você ficar tão focado às vezes em... Sei lá, mano, o... o cenário muitas vezes É muito legal, tá ligado? para um vídeo Pelo menos eu gosto dessa parada Pelo menos eu gosto dessa parada e eu espero que você também goste E eu vou continuar produzindo vídeo Tô muito feliz de... Ter conquistado essa lente de verdade apesar de eu ter tomado muita bronca por ter comprado ela mas eu tenho fé em deus meu querido que vai dar tudo certo e eu acho que já deu então é isso mano se você gostou desse tipo de vídeo deixa o like compartilha com alguém que tenha querendo tá querendo comprar e fala mano o moleque fez o um teste lá e falou cara é que o bagulho vai é, ser é o seguinte é isso então mano é resumidamente pra uma pessoa que não entende que nem eu se você também não entende tamo junto toca aí mano é nóis Tô chegando agora, valeu mano, não esquece, compartilha o vídeo velho, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo mano, deixa o like velho, não custa um real cara, e compartilha o vídeo, fala pro seu amigo se inscrever, que eu, eu não vejo a hora de chegar em 2k pra mim fazer um sorteio mano, se você não tá sabendo desse sorteio, aqui embaixo, Instagram, corre lá, dá uma conferida nos Stories e Sorteios, tamo junto.